Se há mais de 100 anos os Irmãos Lumière surpreenderam a todos com o um simples registro de um trem chegando numa estação, hoje temos Christopher Nolan colocando a gente pra quebrar a cabeça com um filme que é cheio de imagem de trás pra frente. E se hoje entendemos essa doideira que o Nolan faz, a gente deve muito à montagem soviética, que surgiu mais ou menos assim. Em 1917, a Revolução Russa deu início a uma nova era com a queda de um líder tirano através da luta do povo. Isso foi bem no final da Primeira Guerra Mundial, então o país tentava se reerguer de conflitos externos e internos que deixaram marcas pesadíssimas. O líder Vladimir Lenin acreditava no cinema como uma poderosa ferramenta de conscientização do povo. E depois de assistir ao longa americano Intolerância de D.W. Griffith, encasquetou de especializar artistas russos na sétima arte para fazer propaganda dos ideais do seu governo. Assim, nasceu em 1919 o Instituto de Cinematografia Estatal da União Soviética, a primeira escola de cinema do mundo. Entre os professores fundadores estava o que é considerado o pai do cinema russo, Lev Kuleshov. Pra ele, o sentido não tava nas tomadas individuais das cenas, mas no modo como a mente contextualizava aquilo tudo. Pra explicar isso, ele fez um experimento captando o rosto de um ator com uma cara inexpressiva e também filmou um prato de sopa, uma pessoa num caixão e uma mulher deitada num divã. Aí ele testou a reação do público alternando a imagem do ator com esses três planos. Com o prato de sopa, a percepção era de que ele sentia fome, com o caixão, de tristeza. Com a mulher no divã, as pessoas viam um desejo no rosto do cara. Essa ideia de que as imagens isoladas não tinham significado, mas dependendo de como eram montadas moldavam a percepção do público, levou o nome de Efeito Kuleshov. E é assim que começa a montagem soviética. A falta de películas no início da escola contribuiu para que fossem feitos filmes sem filme. Kuleshov encorajou seus alunos a reeditarem cópias das obras de D.W. Griffith. Manipular uma história através de como o filme era montado acabou sendo um exercício importantíssimo na formação dos cineastas russos. Uma das primeiras produções da oficina foi a paródia As Aventuras Extraordinárias de Mr. West no País dos Bolcheviques, de 1924. Basicamente um americano cheio de preconceito se aventurando na Rússia e saindo apaixonado pelo país. O melhor aluno de Kuleshov foi Zevolod Kudovic. Para ele, a montagem era uma espécie de guia psicológico do espectador. Ela é que orientaria os pensamentos e emoções do público. O Dovkin levantou cinco pontos para suas montagens emocionais, que são percebidas em vários filmes que você já assistiu. Contraste, que são duas ideias opostas em sequência. Paralelismo, quando rola uma conexão visual entre duas cenas com a combinação de certos elementos. Simbolismo é aquilo, né gente? Uma coisa simbolizando a outra. Simultaneidade, essa é aquele dia dos filmes de suspense que junta ações que acontecem ao mesmo tempo em lugares diferentes. E leitmotiv, a repetição de temas para caracterizar um personagem. que usou a montagem para enfatizar a coragem e a resistência de indivíduos em suas obras. Já Eisenstein. Glorificava o poder das massas Sergei Mikhailovich Eisenstein foi o mais famoso e influente de todos os diretores russos Incluindo os irmãos russos, que dirigiram Vingadores Ultimato <risos> Brincadeira gente, isso não, não tem nada a ver não Mas olha, dá pra dizer que Vingadores deve a esse cara aqui, tá? E você já vai entender O Encoraçado Potemkin de 1925 é o exemplo perfeito de cinema panfletário E o mais famoso dos filmes mudos soviéticos Aí nasceu uma das cenas mais icônicas do cinema, a da escadaria. A forma como Eisenstein usa a montagem para ampliar os momentos de tensão, como um carrinho de bebê descendo pelas escadas depois da morte da mãe da criança, virou referência para todo o cinema. E viria a ser citada mais de 60 anos depois por Brian de Palma em Os Intocáveis. A montagem é super dinâmica e é raro encontrar um filme de ação que não deva nada a ele. Zyga Vertov foi outra mente brilhante. Ele produziu os primeiros cinejornais jornais soviéticos e filmou documentários. Vertov celebrava a velocidade, a mecanização e a industrialização da vida moderna. Seu documentário, O Homem com uma Câmera, é um canto de louvor ao trabalho. Usando todas as técnicas disponíveis na época, como tela dividida, câmera lenta, animação quadro a quadro, superposições e cortes bruscos, o filme é uma verdadeira aula e influenciou cineastas como Jean-Luc Godard e diretores da geração MTV. Esses caras desconstruíram as ferramentas cinematográficas para contar histórias que se comunicam com o público em vários níveis, finalmente entendendo e estudando o cinema como linguagem.